Ora muito bom dia, ora muito boa tarde, ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo Mas parece um ser que mesmo não sendo como vocês sabem, este vídeo vai ter um nome que eu ainda não sei uma vez mais, mas pronto, é assim. Eu vou tentar começar a pôr hum, legendas para todos os vídeos, ainda tenho para aí 700 e tal vídeos para pôr as legendas, sincronizadas e com as palavras corretas. Se alguém quiser ajudar-me nesse processo, fico agradecido. Caso ninguém queira fazer isso. Pronto, eu faço. Não há problema nenhum. Ora, este videozinho vai falar de uma coisa esquisita. Houve um homenzinho, ou uma mulherzinha, não faço ideia, foi na internet. E eu também não faço ideia se o homenzinho é chinês, se é japonês, se é, é eto, também não sei. Uh, contudo, ele disse-me que teve a ver o site e não sei o que, e ele disse-me que pronto, que eu posso ser um bom professor. Pronto, e eu, nesta coisa, não é? Os professores, em princípio, têm que ser. Têm que passar ali por uma coisa qualquer, não é? Provar ao resto do mundo que sabem ensinar. E eu, pronto, e eu não passei por isso, nem quero passar porque. Não concordo propriamente com isso. Uh, não concordo neste sentido. Eu creio que os professores, pronto, é bom que eles saibam aquilo que estão a ensinar, é bom que, que tenham pronto, uma, uma certa exigência, mas não as exigências que na atualidade os professores têm. É que pronto, os professores, na atualidade, na verdade, precisariam de uma equipa para cada professor. A equipa que vai fazer o controlo do comportamento das crianças enquanto ele está a ensinar. A equipa que faz a gestão da documentação que é preciso fazer, não é? Que, é, que os professores precisam ter, para apresentar em cada dia e depois na associação de várias problemáticas que acontecem, etc. Portanto, parece que os professores têm que ser super-heróis, não é? Uh, e pronto. Mas pronto, é um super-herói melhor que todos os outros super-heróis, não é? Os outros super-heróis normalmente fazem assim umas, umas barbaridades contra mais alguém. Uh, e pronto. Às vezes, se calhar, são bom, na consideração que os outros eram malzinhos. Prontos, foi uma boa barbaridade. Contudo, prontos é sempre a barbaridade que a própria educação, desde o início e, e desde desde o início da instrumentalização da mesma, pronto, ela evitou ao máximo, ou quis evitar ao máximo as barbaridades como formas de resolver problemas. Mesmo que, que, lá está, como eu disse em vários outros vídeos, a história da humanidade é? está repleta de violência, principalmente na educação, porque a criança não ofereceu o conteúdo que o professor desejava ouvir no momento em que ele desejava ouvir. A gente com pouca paciência. É como eu digo, a malte que quer ser Deus no mundo. E como não consegue, pronto, produz mal aos outros para que, pelo menos naquele momento, consiga. Nesta noção de que até Deus, em princípio, não, não teria a vontade, na consideração do lado de Deus, não, é? não teria a vontade de violentar ninguém, porque a pessoa não teve a mesma escolha que ele gostaria que ele tivesse. Por isso é que aparece lá os conceitos na religião da, do livre, da livre escolha. Pronto, se der um livre escolha automaticamente pronto, não há algo para penalizar porque a escolha é livre. E nesse sentido eu gosto desta noção da liberdade de de instrumentalização e ele de cultivo do próprio ser. Portanto, o Manel pode passar os primeiros 40 anos sem ter ido à escola. É normal que ele, pronto, tenha certas limitações quanto ao conteúdo que tem que lidar no dia-a-dia. -dia. Algumas dificuldades, não muitas. E pronto, ele continua, mesmo que ele seja à luz dos restantes analfabetos, ele continua a poder ensinar várias coisas ao resto. Portanto, pronto, é só isso. E, portanto, na consideração da minha ilusão, em que, pronto, eu sou um macaco, e o macaco, pronto, segundo lá a expressão daquela coisa meio esquisita lá dos chineses e afins, Uh, pronto, eu posso. Tenho liberdade de me expressar, supostamente, e de não ser castigado por isso. Fixo. O que é bom. Pronto. Pelo menos eu posso. porrerinho Eu. Pronto. Eu gostava que eu tive a pôr todos os meus vídeos em público, porque eu considero que eu, na verdade no processo da minha tentativa de explicar um monte de coisas que estão associadas ao meu site enfim, e que estão associados à nossa condição na realidade, como seres que uh, têm escolhas. Pronto. Uh, e, como, e como tal, não é? a única forma de eu poder instrumentalizar e eu educar um monte de gente é deixando com que todos esses vídeos que podem ser mais ou menos críticas de alguma de alguma coisa normalmente comportamentos humanos sobre aquilo que é puramente subjetivo que é o que está nos livros uh, não, então barra o comportamento humano O que é, que é o cérebro não é no cérebro pronto uh, e as sensações que o cérebro nos produz ao imaginarmos, seja logo for. Pronto. Ou vermos, seja logo for. Pronto. Ah. E pronto. E é isso. Como eu não sei se vou ser um bom professor ou não, porque só os alunos é que poderão considerar se eu sou um bom professor ou não, eu não posso.. Quer dizer, eu não devo auto-afirmar-me como o melhor porque, ou o bom porque só quem, lá, quem consome, digamos assim, quem ouve os vídeos que eu ponho é que pode considerar que eu ofereço algum conteúdo interessante ou não. Eu não. E este mundo passa a vida a autodeclarar-se como os melhores: como os melhores, como os mais fortes, como os mais poderosos, como os mais ricos, como tudo. É isso que a humanidade tem feito desde, desde quase sempre, para a infelicidade da mesma. Porque lá está, mais vale muitos, mais ou menos, do que um só, muito bom, e o resto tudo mau. Mas muito melhor. E é por isso que até nos jogos desportivos, seja lá qual fosse o resultado, no fim devia ser parte para os dois. Sim, pronto, viu-se que todas ou as duas jogaram, ora bem, ora mal, mas nenhuma foi vitoriosa sobre a outra. A vitória está em melhorar tudo aquilo que correu mal no jogo. Essa é a vitória. E, portanto, essa vitória só pode ser feita depois do jogo. Noutro jogo qualquer. E lá está, o resultado não interessa. Portanto, é só isto, mais um videozinho, terrível, sobre tudo aquilo que eu gostava de falar, que, no fundo, não é quase nada. E, portanto, este vídeo vai se chamar A Arte de Educar. Porque, pronto, todos nós podemos tentar educar os outros, Contudo, ele não depende, não é? o resultado dessa, dessa tentativa de educação não acontece por nossa vontade, mas, possivelmente, por vontade do outro. É vida.